exercícios para ajudar você ó, a endurecer o seu bumbum, levantar e ainda queimar algumas gordurinhas localizadas. Só seis exercícios. Presta atenção que o primeiro é o mais fácil que você pode vir a fazer, mas para isso tem que ter a liberação do seu médico, tá ok? Vamos lá, vou abrir aqui as pernas assim ó, abrir as pernas, à largura dos ombros, aí você vai abrir as pernas à largura dos seus ombros não precisa flexionar muito seus joelhos, quer dobrar seus joelhos. Você só vai agachar um pouquinho. Agachou, para. Fica nessa posição parado e vamos contar pelo menos nesta posição aqui 5 segundos. 1 2 3 4 5. Subiu. Vamos agachar e contar agora 6 segundos. Desceu 6 segundos. 1 um, 2, 3, 4, 5, 6, subiu, esse exercício ele é progressivo, nós iremos agachar mais uma vez e vamos contar agora 7 segundos, tá bom? Então vamos lá, agachou, parou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voltou à posição inicial. E aí você vai agachando de acordo com o seu, as suas limitações, a sua resistência. Sentiu as coxas bem trabalhado, o glúteo bem trabalhado, está dentro das suas limitações. Vamos ao próximo exercício, que é uma dica que eu gosto de passar para os meus alunos presenciais e os que eu dou a consultoria, que é o exercício que é o seguinte. Para trabalhar glúteo também, ele consiste, eu vou usar aqui dois pezinhos, pronto. Ficar um pouquinho mais concentrado esse exercício. Eu vou ficar com ambas as pernas paralelas, assim como eu estou. Os pés paralelos. Vou projetar ambos os pesos à frente do meu corpo, dessa forma. Aí o que, que eu vou fazer? Flexionar um pouco os joelhos, dobrar um pouco os joelhos, e inclinar o meu tronco à frente, sempre com o peitoral projetado, e desço. Sente que você vai alongar a musculatura dos seus glúteos. Volta à posição inicial. Desceu. Lentamente, você vai alongar a musculatura dos seus glúteos. Volta à posição inicial. Esse exercício ele trabalha não só as suas coxas, mas também ele ajuda muito a dar aquela firmeza no seu bumbum. Não tem condições de fazer com peso? Não tem problema. Ó, vou fazer sem peso, tá? Vou dobrar as pernas, dobrando, jogo o bumbum lá atrás, o braço à frente, desço, volto à posição inicial, jogo o bumbum lá atrás, isso, desço e volto à posição inicial. Pegou mais esse daí, vamos ao próximo. Então nós vamos fazer agora o próximo exercício. Esse próximo exercício eu já demonstrei várias vezes aqui no canal. Tem vários vídeos demonstrando ele porque eu gosto de trabalhá-lo. É o seguinte, perna direita à frente, esquerda atrás, só vou dobrar a perna de trás, só isso aqui. ó. Dobrou de trás, volta. Dobrou de trás, volta. Dobrou de trás, volta. De trás, volta. Mudou. Virei para o lado oposto. Vou dobrar somente a de trás. Dobrou a de trás, volta. Dobrou a de trás, volta. Dobrou mais uma vez a de trás, volta. Perfeito. Trabalhou essa parte aqui, ó. Toda essa parte isquiotibiais, na verdade posterior de coxa e também anterior de coxas e glúteos, fazendo este exercício. O outro exercício que nós iremos fazer é quase igual ou bem semelhante ao primeiro, só que nós vamos fazer diferente é o agachamento progressivo. Como é feito o agachamento progressivo? Ele é feito da seguinte forma: abri minhas pernas, a largura dos ombros, simples assim. Vou fazer o agachamento, projetando meu corpo descendo o máximo que o meu corpo permite, volto à posição inicial. Um. Agora eu vou fazer duas vezes se subir, desci, subir, 2. Agora eu irei fazer 3 vezes. 1, 2, 3. Descansa. Vamos fazer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Pegou bastante. Por quê? Porque o nome é progressivo. Porque você vai subindo aos poucos, vai subindo de um em um e progressivamente você vai intensificando este exercício. Mas ainda não acabou, não. Vamos a um outro exercício que eu gosto também de passar. Esse exercício tem que ficar de joelhos, assim, na posição de quatro apoios, que é essa posição aqui que eu estou. Ficou na posição de quatro apoios. Basta fazer a extensão da perna, assim, e segurar nessa posição. Segura o máximo que você puder. Então, vamos lá. Segurando o máximo que eu puder, sempre contando... 8, 9, 10 segundos. Volta à posição inicial, a perna oposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou intensificar um pouquinho esse movimento. Presta atenção, fiz a extensão, seguro 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexiono 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou bem mais difícil fazer a mesma coisa para o lado oposto. Faço a extensão 10 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 flexões: 1 2 3 4 5. Perfeito! Conseguiram pegar e sentir bem a musculatura das suas coxas? Só com essas dicas aqui, são dicas, dicas de treinamento. Então, entre em contato através do número do WhatsApp se você quiser minha consultoria ou mesmo se você. Desejar nossas fichas de treinamento falar com a Daniele. Até nosso próximo encontro!